Essas luzes tudo acesas. Tá ah, porra! Ei! Cê é louco, vai embora! Que é o Bill e hoje eu estou trazendo de volta a série Bel Chora. Vamos jogar o Eminence One Display e vamos ver no que dá, né? Porque um jogo de terror não é comigo, não. Mas vamos lá. pizza is Eita porra! Começou bem já. Eu, vim, eu vim entregar uma pizza. Eu já cheguei entrando, né, porque pizza O pizza saiu eu... Sei lá ah. Eita, sai, sai, sai Tá no escuro não Oi Isso é uma boneca? Oi boneca Tá Vamos ver Opa Palhaço não é uma boa hora pra ter palhaço, né? É Legal que as portas são automáticas. Nossa, que porra é essa, velho? <risos> Vamos ver aqui. Eu acho que eles querem me matar. É um... toca... um gravador aqui. Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa para que ela disse assim. ai meu Deus, tá uma beleza, quando eu toco. Ah, a TV que funciona como um rádio. Só, só, só quero brincar. And the vai have ruled out burglary as a motive. Ah, uh, Bigfoot was discovered. Tá. Aqui ela escreveu que só quer brincar com um sorrisinho. Se tem sorriso, então não tem nada de ruim. Porque o sorriso quer dizer tudo. Porra, <risos> Tem alguém brincando aqui. Tá. Ah, mano. Por que apagou a luz, velho? Deixa é a porta. Não vou lá, não. Ah, merda, merda, merda, merda. Ah, deu pra acender a luz. Ó, o computadorzão ali. Porra, fecharam a porta aqui. O computador aqui, ó, vendo o joga. Ah, é inscrito. Com certeza já deu um like no vídeo já. Então se vocês não deram like ainda, já mete o like aí. <risos> já aproveita pra fazer a merchan. Eita, porra. Ai, não, não tô interruptor. Ai, ah, caralho! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Ai, não, não tô interruptor. Ai, ah, caralhos! Porra, velho! Ué, acabou! Não, não, não. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Pra ela É, deu risada aqui perto Eita porra, você viu? Ai, caralho Porra, velho De novo Ah não, você tá indo aqui Eu vou ficar aqui Ai, caralho, filho da puta da onde ela veio? Porra de menina! Dá uma boneca pra essa desgraçada aí, mano. Brincadeira mais sem graça. Eu tenho que entender isso aqui, Há ó. Ó, a luz acesa... Ai! Porra, filha de uma puta! Não hum, tá suando já. Não! Toma luz! Acende, Luiz! Ah merda, não vou jogar mais essa porra não, pera aí. Não, não, não vou jogar mais essa merda. Tem uma senha muito louca. Tem alguém morto na casa. Ai, caralho, sai. Sai boneco demônio, sai boneco demônio. Falei que boneco demônio ia Pega a faca. Que porra de jogo nesse pegar a faca, mano? Eu só queria ter. <risos> Cusão, mais volume, mano. Cadê o volume? Jogar. Não, não é pra mexer no volume não. Porra, quase que é surdo com esse negócio. <risos> Eu só queria ter um pau Do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse Ai meu Deus, tá uma beleza Quando eu toco o preto Eu descanso da vida pra que de perito, olha, Meu Deus, assim não dá Um pau de ferido Olha na vida, olha minha vida com olha minha vida ó minha vida Eu só queria ter um pau Do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse Ai meu Deus, tá uma beleza <laughs> Menino demônio jogging b, a demônio caiu wide open, body Ai, <laughs> caralho Bem, galera, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem o jogo e querem deixar alguma dica, deixa no comentário aí. Se o, o vídeo rendeu um, um, uma visualização legal, tem um feedback bom, eu faço a segunda parte, aí a gente estuda mais o jogo e fica melhor, né? Aquele abraço, falou, valeu!